Nice Photo é uma das campeões do mundo em fazer todo tipo de iluminação possível. E um dos produtos mais procurados da nossa loja hoje são os painéis de LED. E é por isso que eu apresento em um único vídeo para vocês o 880A, o SL1000A3 e o SL2000A3. Todos eles trabalham de forma bicolor, com temperatura de 3200 kW a 6500 kW. Todos podem ser usados com fonte AC Volt ou com bateria recarregável para você utilizar esses painéis em gravações externas. No SL1000A3 e no sl 2003 podemos usar e trabalhar e controlar ele por através do aplicativo via bluetooth. O LED 880A tem 4600 lumens com CRI igual a 95. O SL1000A3 tem 5.000 lumens com CRI de 95 e TLCI de 95. E o SL2000A3 tem 10.000 lumens e CRI 95 para cima. Então se você quer saber um pouco mais sobre esses produtos ou se você quer adquirir eles junto com a gente, é só você acessar no link que está aqui embaixo ou entrar no nosso site.